O, tio, o tiozinho, é nada mais nada menos que um hacker do, dos cadeados e dos códigos, hein, ó oh. é. Enquanto isso, ó, oh, eu sabia O quê? Ah, Acabei de entrar, agora falou, hein Ó, oh, alto, loiro e dentuço Oh meu Deus Ixi Olha, ah, tem um pouquinho grande, hein Propício para morder Oh! peraí Tem galera Cadê o Loki? Ele, ele entrou no mato? Sim. Uhum. Olha, eu tô escutando somente vestígios, hein? Oh, meu Deus! Olha, olha vai o cara segurar a, a, a lâmpada, tirar a arma para fora. Do bolso, tá aqui já, ó. ó. Vai, vai, continua, continua. É, é no zóio, ó. Ele é isso. Não, não deu zóio para ele. Beleza, ele tá aqui, ó. ó, Mas, se tá esconder o Cabernet. é altamente teleguiado nesses blocos. Tá de perto, tá de perto. perto. Pode ficar tranquilo, escolhendo o tá Não. Ah! Ô oh. que você me avisa? Mano, eu já tô oh, Meu sem. Deus, você está muito vá. Tá muito perto, tá muito oh. perto, tá muito perto. Peraí, peraí, peraí. Vamos pegar o rifle, Cabernetas. Não explica de longe, hein? Cabernetas é profissional. Abre a trecha, abre Peraí, Cuidado, ó. Oh, ele tá aqui dentro, hein? Ó. Cadê o Loki? Peraí, vai vai, vai, oh. vai. Oh. Não! Oh, ele corre! Cabernetas, oh. oh, ele corre muito rápido. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu tenho que aceitar ela. Eu vou tirar esse Loki. Vem, isso joinha não balas, mano. É olhos. Tem seringa. Metei a seringa no bolso aqui. Vai vir, vai vir. Tem que gastar. Ó, na bundinha dele ele pula, hein. Para, para, para. para. Sai, sai da mira. Peraí. Vamos correr, Cabernetas. Ó, joinha. Ok, Você pica Ele pula. É... Cabernetas. Sai, sai, sai. Sai, que eu Estou eu tô ruim, caralho! Oh, meu Deus, cadê esse cachorro maldito? Cavernitas! Oh, ele, ele tá nesse matinho aqui, eu tô ligado! Rápido! Show pelo amor de Deus, hein! Oh, oh <risos> meu Deus! Ele é muito rápido! Eu, eu, eu, eu vou dar um choque na bunda desse logo pra ele largar de ser trouxa, hein? Como é que eu oh, tô tá agora? Dentro do matinho aqui. Eu perdi oh! ah, ele é muito rápido, Cavernitas. Ó, oh, agora, agora, ó. Oh. Ó, Loki, pegou, hein? Para de mentir, cachorrinho. Oh! Sai, sai, sai, corre pra frente, corre pra frente. Cabernet, aprendi o um... zigue-zague. Corre pra frente, vai. Ó, aprendi o zigue-zague, <risos> oh, é. um zigue já era, tio. Camerinha, você acha que Vai pra frente, ele tá ali, cara, Ó, ó, calma, ela tem que vir a bundinha. Vem cabundinha. Vai, vai, vai, vai, vai. Ó. Oh. Oh. oh meu Deus! Ô oh, Cabernet, você morreu. Se cria a na sua cara. Tá ele vem? Ele corre rápido! ele bica... Ah, vai! <risos> <risos> o cachorro é do mal, tio. Ela não entende que o cachorro é do mal. O Sebastian tem um rim trincado. É, é. Vamos pra esperta, hein. Beleza. Ó. <risos> oh! É que ele corre. E, e... Oh. Vamos de boa agora, hein. Não, não se inscreve aí tio! Ó, oh, se a gente picar o zóio dele, ele não Ué. morde. Cavalhes não tem outra opção. É picar o zóio. Ó, oh. vai, p... vai, vai agora. Aproveita agora. Ó, ó, ó. Ele vai vir nas bicas! aí, tio. É, é que bicar, não adianta não, hein? Beleza, vai, vai, vai. Aí, cara, agora. Não, ele, não, vai. ele tava acreditando. <risos> ele já matou. Já morreu. Já morreu. Já Rapaziada! Jéssica, rapaziada. <risos> <risos> <risos> Meu deus! Ah, aí pegou, hein? Beleza. Cabernet, já tá bem. Vai! Tira agora! Tira agora! Tira agora! Atira agora! Ele correu? F... Espera ele tá correr. Cabernet, tem que esperar ele correr. Por quê? Não! Porque eles eu vou correr. Na corrida ele cai, Cabernet. Não, confia, não. Confia no destino de cabernet. Não! Ó! Oh. Ó! Oh. Ah, boa! Tá... Boa! Pera aí. Boa! Ele... Eu, correr, eu Ele tava de capacete aí. Eu vi um capacete extra ali. Rapaziada! A caverninha está altamente certa! O quê? Vai esperar ela correr, tem que esperar ela correr! Por isso que o caverninho é bonita, ela é altamente profissional e perita em tretas cachorrais! Isso! Ah meu Deus! Onde é que ele tá? Onde é que eu tá isso, cola para o nasal? Paga não, ah, é Isso, vai! De... Não, pera, pera! Vou, não, pera! pera agora, agora! Agora! Agora! Falta acabou a bomba agora! Não precisa que Ó, tem uma balinha aqui! Tá hora é a batalha, Capernita! Rápido! Vamos na arminha agora! vamos nessa aqui! Essa aqui acho que é mais profissional, hein! Ó, tem munição toda parte, hein! Vou ficar esperto, ó! É a verdade! Ele não perdeu, nessa nessas horas. Cabernetes, tá você tá dando munição de arminha, Quer dizer que a munição de arminha é importante pra matar esse Loki. Olha, tem aqui uma cena pra dizer pra pegar, ele, ó. Eu vou pegar ele. Uh. Rapaziada, tá rolando. Ó, oh, eu peguei o esquema dele, do rotação. Ó. Oh. Ele tá aqui, ó. Ó. Oh. Ó, oh. oh, Diogo Maldito! Um oh. Ele não cai, Cabernetes. E aí, vamos te matar ele. pegar. Ó, oh. ó. Oh, oh. Dedos do seu olho, tio. Vai cair, hein? O jogo, Não vai cair não? Se inscreve aí, tio! Ó, zoinha, zoinha, ó, ó. Oh. Oh. Dá os zoinho no escuro. Dá os zoinho no escuro, tio! Oh. vai, pega, hein? O zoinho no escuro é com nós, tio. Ó, oh. ó, oh. deitamos. Deita esse lock, rebela. Ai, <risos> <risos> passando camionitas. Joseph. não pode ser. O cara é Beleza. Ó, cachorro vai voltar. E agora, tio? What is it? I dropped my glasses back there. oh my, uh -uh. God! Uh -uh. Oh my, ele tem que pegar o óculos. Como que é o negócio? Onde é que eu tô? Peraí, o cachorro tá aqui dentro ou tá lá fora? Tá lá, do outro lado. Rápido! pegar o óculos, hein? Ó. Tá rolando as munições de aqui? Ó. Não vá seco no óculos. O que que acontece? Primeiramente, escopeta, ó. Escopeta na mão. Vai lá, pega o óculos e volta pra trás. Pega o óculos também. ela tá ali, ó, azulzinho. Ó, ó. Ai, ai, ai. Peraí. Ele tá... Isso, vai! So beleza, tem que esperar, tem que... Calma, não vai direto ao objetivo, cavernitas. Já dá, tá, já abraça os óculos, oh. vai! Peguei aqui ó, óculos! Rápido! Vai! Vai ter uma hora! Tem aqui, hein cavernitas. beleza, tô Rapaziada, oh. O cachorro tá, tá, tá ali na fronteira, tá no Chile versus Equador, hein? É o quê? Ó, ó, se eu passar aqui, será que ele, ele deixa? Tu ganhas algum ponto? Se matar... Ah, assim. eu não sei! Então vai, foge! Sobe, velho. Oh, meu Deus! Cavernitas, bom, Sorry, it's not just about being unable to see. It's about being normal. Muito bem. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Cavernitas, ó, nova missão encontrar Kidman, né, hein? interessa. Beleza, ainda temos bastante munição de artilharia, hein? Sobrou, legal. Cavernitas, dá uma olhada no perímetro e vê se você encontra um gelzinho verde que é altamente profissional para caverninha, hein? Ó, oh, ó, oh, tamanho família. Esse aqui é o tamanho família. Vou te apresentá-lo. Ó, oh, vale mil pontos, ó. Oh. Lindo. Cavernitas. Acho que era só isso, hein? Vamos simplesmente entrar ali dentro? Rápido! Ó, oh, o rim dele bica, ó. Oh. Ele não consegue correr muito tempo. Ele não é maratonista igual a cavernitas, hein? Vamos ficar esperto. Ó, oh, capítulo concluído. Vai! Vai ter embora, Rápido! Oh, Luizinha é altamente importante, hein? Beleza. Esse local me parece conter muitos itens. Olha o que a caverna disse, ó. Cinco paletes de fósforo é muito importante, hein? Fósforo mágico pega até debaixo d'água, hein? Beleza. Right, Beleza. Já pegamos e vemos aqui o Jesusinho verde altamente escondido atrás do altar, hein? Ó, a espada, escondendo o Ospar estava escondendo um negócio. Estamos mais perto, mais ou está menos. afastado das vozes. É lá no altar. Beleza. Rápido! lá. O que é que se passa hey. com esse moço aí? É, ele deve estar com o hey. um Joseph, você uh -oh. Sebastian. Uh oh. Quando você está em um lugar or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight, then two minutes. You fought it off three times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Deus Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Bem abaixo, de cura tudo. O quê? Tem ali qualquer coisa. Ai, ai, ai, ai. O voatório, hein? Ó, tá controlando nossas mentes. Oh meu Deus! Cavernitas? Rápido! Ó, de um local cabreiro para um sinistro. Capítulo 7: O protetor. O que que acontece, cabreiro? Vamos pra frente, é o que sobrou. Tem como quebrar esse negócio no bico aqui? Ó, olha o tamanho das engrenagens aqui que escondido, Cavernitas. Tem, tem, tem que usar a inteligência dos magos às vezes, hein? Vou ficar esperto aí. Beleza. Tá rolando um pano de Elson aqui. É o quê? Ó, atrás das escadinhas. Que sinal é isso? Gravou o jogo. Ah, ok. Mas é, tem nada mais, nada menos Oh I'd better start searching for my Tem alguém escondido aqui, cavernitas? <risos> Beleza Tem altos vasinhos, da amor, pra quebrar aqui Mas nada de item, hein Não tem que subir nesse altar aqui Antes de mais nada, ó. Acabei de chegar muito tarde pro jantar, hein? Ó, sobrou somente o Crove Souls. Tem calma. Ah! Você uh! faz! Ah! Ah! Uma bomba? <risos> Uma bomba. Que susto! Essa bomba tem como ser desarmada, mas o problema dela é que é bem difícil, tipo. O caverninha sempre se explode aqui às vezes. Por quê? Vou, vou te mostrar agora oh! Dentro do azul, salvava No verde <risos> explodia Eu fiquei entre a risca do amor Mas deu certo, hein Eu não entendi o que ele falou Beleza, ó oh, Tamanho família, é nosso É tudo nosso Tranquilo Já investigamos grande parte do local Rápido. Eu acho que há alguma coisa aí em cima desse altar Beleza, tem uma pecinha grega aqui Vê bem, repara bem nesse não. Beleza, não tem nada aqui. Ó, ó, velhinho do amor. É aqui, ó. Achou! Peraí, peraí. Vamos olhar a esquerda e a direita primeiro, ó. Esse gel verde. Tá com. Tá com um barulho sinistro aqui. É aqui em cima, cavernitas. Ó, tem um loquinho aqui, ó. Cuidado, Vai, vai, continua. É por aqui, é aqui cavernitos. Beleza. Tem cuidado. O vai apagar a cabine vai pagar luz? Não, não, não apague a luz. Ô oh, meu Deus, a cabine tá com medo escuro, hein, cabine? Ela tem que apagar a luz, para os caras comem. É os monstrinhos. Vamos, vamos de boa, a cabine tá, tá, tá andando. Estou com o caso da luz, luz, luz. eu aí, já viu? São dois! São dois! Mentiroso! Eu tô com a escopeta, a É com a escopeta é do bem, ó. É. Vai, vai, vai, vai, oh, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, tá de Tio? Firmino? E aí, todo mundo? Ó, oh, é a mina! tu tá esmigrado, meu Deus! Ela é padre! Ó, <risos> oh, peraí, tá procurando, hein? Oi, oh, apaga a luz, hein? Será que ele viu? Cabernitas. Mas deixar ele se aproximar e depois eu não... é, de, é de boa, ele, ele sabe o poder da escopeta, ó. É, ó, mas eu... Ó. Oh, pai... ah, meu Deus, <risos> pode ficar de boa. Ué! Ô, cavernitas! Espera aí. Ó, dentro dos olhos desse bloco... Cara, morra, é nível 30! Cabernitas, é nível 30 aqui, hein? Ó, oh. oh, beleza. olhos pra você... Fazeram acabou. a Não, Deus, não hein, segue. Meu Deus, segue. Não tem como seguir. Você tem que matar eles agora, cabrinho. Não fez nada com os... Oh, ah, que os ruxuxitam. É o quê? Você nem ruxuxitam, você tem que matar eles. Ó, oh, pegou um o zaninho e cai. oh, caiu. Ó, caiu. Ó, dentro do furquinho, oh. oh. ó. E aí, tiozinho, vão cair, hein. Ó, oh. caiu, beleza. Vai. Vamos botinar, não, eles vão Oh my God! Oh. Oh. Taca foguinho, taca foguinho. Uh -huh. Foguinho neles, ó. Ó, aí. Ele vai dar munição, Cabernetas. É. Vou pegar o item aqui, ó. Descobrei, tá Tá tranquilo, Cabernetas. Tem que investigar, porque senão o jogo não te dá munição. Ó, ó. Não adianta correr. Olha, dois tiros de rifle. Vai, sério. Oh, meu Deus, caberitas. Ó, tamanho super família, Jumbos. Rápido. Beleza, ó. E aqui tem mais baletas. maletinhas do amor, ó. Ó, oh. uma bosta. Sim, tem dois vampiros. O vampiro sou bem altamente profissional. O cabernet treinado para apanhar. Não abras esses caixões. Acho que vai ter que abrir um, Cabernetas. Não, não abras. Você abrir um? Não. Posso quero. abrir um só para ver? Não. Beleza. Cabernetas tá com medo. Beleza. Não, God, please, não. Ó, oh, aqui já tá aberto, hein? Ah, os caras que estavam ali fora abriram. Sim, pelo... sim, sim. Segue, segue. Vamos seguir então. Rápido. Cabernetas, estamos com o Life com a barra de vida altamente bicada. Ó, oh, não temos nada de seringa, ou seja, do mal. Knock, knock. Ó, ó, oh, oh, parece solto. Like Pode é, você baixa profissional, hein? Liturgia antiga. Essa litografia foi erguida a partir de uma porta de pedra, onde parece ter sido usada como uma chave. Rápido! O que, que acontece? vou ter que usar essa. O quê? Onde? Oh, meu Deus! Ó! Passagens segregas. Rapaziada, altos itens. Cofre do amor. Como é que... vai? Ó! Rápido! Só para ficar de boa, soquinho. Será que aqui é atrás é eu que é que tenho um item, Rápido! Ah, eu tô vendo um, um, um líquido verde tamanho família de ali hein? Ó, tamanho desse. Beleza, mais 800. Não tem seringa? Tazinha. É. O rim dele tá bicado. Ó, ó, tem uma portinha mágica aqui. Vai ter uma seringa dentro, ó. Oh, meu Deus, tem não, hein? Tranquilo. Como que é negócio? Não é sei, garnetes. não. Altamente sinistro ali embaixo, hein? Sim, e tu não tens nada de vida. Pegar as compretas. As compretas vamos pegar a escopeta. A escopeta pra nos dar uma diferença. Oh, o quê? O cabernet vai ter uma seninha aqui, se você não se importa. Ó, ó, o que, que eu disse? Fala, tá, ficou de boa. O cabernet manda. As coisas vêm. Ó, vai cair dentro da veia. Beleza. Ó, vai ter mais uma muniçãozinha aqui? Ó, pode ficar de boa. O pede, os caras mandam. Nem conheço os programadores desse jogo, tudo. Beleza. Ó, oh, tá rolando um cadeado aqui. O Sebastião. Ó, é, ó. Oh, oh. Curtiu o soquinho do cara? Ok, já tem. Só, só tem uma chave agora. Tem três cabeças Temos também. a chave. Temos as cabecitas. Estamos checando o perímetro. Que música. A musiquinha, quando tem essa musiquinha, é a música do bem. Oh, Por quê? É a música do bem, você vai entender. Ó, tem portinha do amor. Tendo a portinha do amor, você pode simplesmente voltar à sala do espelhinho. Ó, isso aqui são informações do Sebastian. Anúncio do nascimento de Lily. Recebemos com amor, Lily, Lili R. Nascida em 18 de julho de 2006, às 9h56 da manhã, 3kg 35cm, seus orgulhos... Seus Orgulhosos Pais Sebastião de Bairro e Castanhão Isso aqui que acontece Informação importante hein Já sabemos que ela oh, tem Oh my god vamos entrar aqui Cabernita Não, mas eu estou entendendo o que chave Não, aqui é pausa Pausa o jogo, ó Você volta aqui A história O tipo de I eu Beleza! Cavernitas, você lembra que a gente pegou uma chavinha? Sim! Não visto as três ah! cabeças lá na cena Não, não, não. A chavinha... Lembra a chavinha que tinha um monte de presunto pendurado na sala dos códigos que eu tinha que puxar as lavanquinhas? Sim. Lembra que a caverninha quebrou uma estátua e pegou uma chavinha? Sim A chavinha simplesmente tá ali no cantinho esquerdo da tela Olá! E agora temos direito a escolher um armário para abrir, cavernitas E o caverninha vai deixar você abrir Sério? Se você tirar um gelzinho verde, a caverninha curte Se não tirar, não tem problema, porque o gelzinho verde ah, são 5 mil okay. Qual gavetinha grega tu quer? 52! Ah, uh, qualquer uma. Essa aí. Essa daqui? Yeah. Já de cara assim? Yeah. Não quer a vizinha dela, não? Não, vai essa! Oh, meu Deus, a gavetinha tá, tá decida, decidida! Beleza. É, é gel verde? Ô, oh, minha munição de rifle, hein? Oito tiros de rifle, é bom, é bom. Não, não, hum. não, não. Ó, oh, vamos pegar o rifle aqui, simplesmente carregá-lo que vai caber mais dentro, hein? Ó. Oh, 6. VAP! Ó, oh, ainda sobrou sete. A gente pode voltar aqui, tem duas balitas depois, hein? Ó, tem uma cadeira de roda aqui, profissional okay, pra Ok, vai, vai, segue. Oh, meu Deus. Ela não respeita o gameplay, hein? Vamos parar com isso, hein, Cavernitas. Vai ter treta, chefe, do mal, peludo, capoeirista e kung-fuzista. Então, é bom você sentar na cadeirinha e ficar quietinha. Beleza, 6.200, cavernitas. O que vamos fazer agora é aumentar a reserva. Da. Como que é negócio? Não sei. Ó, munição. Munição de risco. É melhor. Ó, oh, 3 mil Essas finas é da física Físicas, físicas As física é, duração da corrida Duração não saúde, é porque ele tava tendo Um cadinho mal da pipocas ah? Sim, isso aqui aumenta a barrinha verde de vida dele Só que custa 10 mil, a gente não tem 10 mil Vamos juntar então Pra aumentar isso tudo bom. Beleza, a cadernita simplesmente Dando umas instruções profissionais para o gameplay Vamos ficar esperto, a manhã é contábeis Ciências contábeis aqui hein? Beleza, de volta ao nosso enigma. Temos nada mais, nada menos que essa caixa gigante. Tá a são três caras. Três pedrinhas ao vivo. A cavernita, por isso que eu trouxe ela aqui. <risos> ó, ó, ó, é o profissional do uh -oh. game. Uh -oh. O bicho vai pegar. O ó, ó, ó, abriu a porta grega, Rapaziada. Um Dolita. Vamos por isso aqui primeiro? Ou quer pela outra? Pela direita? Rápido! Cabernetas. Oxi. a outra parece que tinha item. Não, não, vai já, vai já. Ah, não, não, não. Não tem item. Oh my god! Cabernetas, tem item aqui? Rápido! Tem item em todo lado, moço. Vou pra cá então? Vou Olha, vai, vai, vai, vai lá pro fundo. Púrpura. Vamos pra púrpura aqui, Cabernetas. Ah. Pelo amor de Deus, hein? Isso! Vai, respira essa oh. porra! Tá rolando vazamento aqui? Tem que fechar primeiro esse botijão aqui ó, ó Beleza, fechamos em cabernetas ó Rápido! Eu acho que não vai e pelo outro lado? Vai, vai, abre essa porra A ah. é um pouquinho impaciente e se acostume com o seu modo de ser Mais ou menos assim, pera, pera, pera. ela quer zerar um jogo em 10 segundos Cabernitas, esse jogo é altamente investigativo. Oh, shit. Espera peraí, peraí. peraí. Vamos apagar a luz aqui, se eu ficar de boa. Oh, shit. Oh, ok. Saiu sai o lock, hein? Saiu oh, é, pera, Espera, espera, espera. Oh. Fica quieto. Atenção. Tire as crianças da sala. Fica quieto e mira já daí. Mira daí, caraças. Estás a perder tempo. Eu posso matar o trem. Eu de vou aproximar-te, oh, estúpido. Oh, oh, Cabernitas. Boa, não deixa de... eu aproximar-te enquanto já, te, já podias ter feito. Mira oh, daí. A, a, a cavernitas é boa. É, relaxa. Boa! Agora é que vais fazer mira quando ele já está, tipo, na tua direção cabernitas. Não tem escadas nenhumas oh. para subir, não é? Relaxa. Ó, oh, ó, oh. o cara dá meia volta. Você pode matar ele por trás, cabernitas. Oh. Oh. Fica não, relaxa, cabernitas. Ai, o que que eu disse? Vai, vai, vai. Agora oh. fica aí. Oh. Não, não ter com ele. Vou ele vir. vai te tirar a vida. E vais precisar de uma seringa. Isso, vai ter com ele. Dá-lhe um abraço. Olha, boa. Oh. Pelo menos isso para ele ser... Achou! Agora o outro acordou. Oh, meu Deus! Cabernita! Ah! <risos> Parabéns! Eu queria imatá-lo furtivamente! Eu queria preservar a natureza. Cabernita, você tá bem azar, viu? Ó, oh, eu vou ter que brincar de longe, mesmo. agora oh, sim. não duas cabeças Duas cabeças e eu tiro. Ó, oh, mais ou menos assim, tia. Oh. podia ter feito oh. des desde o início. Você, simplesmente... Vai, mano. É Estava é esperando o As normas de gameplay. Isso, abre a portinha aí, vai. Isso, de de de <risos> Rapaziada, a, a cabanitas ela vem aqui para dar instrução de bordas, mas ela está ferrada. Um Vamos picar os olhos dele pra gente abrir ali? Ó. Ah, oh. yeah, pegamos ele. Cavernitas, agora a gente só tem que achar um jeito de abrir esse negócio aqui, hein. Ó, oh, bicodão, tio. Beleza. O que? Ele tá vivo? cabanitas <risos> avisa. Tu oh, Nossa, meu hum. Deus! Beleza. Ó, oh, tá de boa Outra seringa extra, cavernista Ah, oh, de curtir, hein Beleza Cavernista, tá de boa, tá de boa O cavernista esqueceu de te avisar Que tem como matar os caras por trás com uma facadinha só Você acaba com eles Isso me irrita Então às vezes você tem que ir agachado assim, furtivamente E matá-lo por trás Se foda Escutou? Entendeu? É ah, mesmo, isso Beleza, rapaziada me parece que tem um cortadinho aqui, hein? ó Isso aqui é um cortadinho, cabelitos Mata com uma só